Imagine você gerar de 5 a 10 mil reais por mês trabalhando pela internet, usando apenas seu celular e uma conexão com a internet. Imagine você ter dinheiro suficiente para conquistar o estilo de vida que você sonha, com mais liberdade, tempo livre e menos estresse. Imagine você ter mais tempo livre para passar com as pessoas que você ama e aproveitar a vida ao lado delas. Imagine você não precisar mais ficar preso no trabalho que não gosta Livrar do seu chefe e parar de receber ordens. Imagine você ser o dono do seu próprio negócio online e administrar tudo na palma da sua mão, trabalhando poucas horas por dia. Você deve estar pensando: quem é esse cara para me dizer que tudo isso é possível? E eu sei que isso parece até bom demais para ser verdade. E se eu não tivesse conquistado algum desses benefícios e visto milhares de pessoas conquistando esse estilo de vida, eu também não acreditaria logo de cara. Mas faça o seguinte, veja esse conteúdo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar, ok? Meu nome é Alisson Carvalho, eu trabalho com vendas online desde abril de 2017, já faturei milhares de reais na internet e ensino outras pessoas a fazerem o mesmo. E mesmo que atualmente eu já tenha atingido resultados incríveis nos meus negócios online, sendo que nos últimos meses atraí milhares de seguidores nas redes sociais e fiz incontáveis vendas pela internet e ajudei muitas pessoas a fazerem isso também, o que acontece é que nem sempre foi assim. Eu conheci o mercado de afiliados e vendas online em abril de 2017, e no início foi muito difícil gerar resultados porque eu não tinha o conhecimento necessário. Eu perdi tempo e dinheiro em estratégias que simplesmente não geravam resultado e não tinham um bom potencial de lucro. Eu fiquei pulando de um nicho para outro, tentando vender várias coisas ao mesmo tempo e não consegui resultado nenhum nos primeiros meses. Você deve imaginar como isso foi frustrante para mim, investir horas de esforço e dedicação, gastar dinheiro em testes e não lucrar nada com isso por alguns meses. A vontade de desistir era frequente, parecia que aquilo não era para mim. Eu só cometia erros e não vendia nada, mas eu não desisti. Continuei determinado a construir um negócio online de sucesso. E observando as pessoas que tinham muitos resultados, percebi que elas tinham um conhecimento que eu ainda não tinha. E foi aí, foi só aprender algumas estratégias e aplicar na prática que meus resultados começaram a aparecer. E então, aprendi uma das lições mais importantes da minha vida. Os resultados que você ainda não tem é por conta daquilo que você ainda não sabe o conhecimento liberta. Após continuar estudando a fundo o mercado de afiliados e vendas online e aplicando na prática, fui descobrindo as melhores estratégias e passei a vender todos os dias com consistência. E a partir dos primeiros resultados me apaixonei por esse mercado, porque vi nele a possibilidade de fato, da alto, conquistar minha liberdade geográfica e financeira e ajudar outras pessoas a mudar de vida através da internet. E depois de ter estudado praticamente tudo sobre negócio online, ter aplicado na prática, ter investido tempo e dinheiro para aprender, ter fracassado em alguns projetos, depois de testar o que gera e o que não gera resultados, depois de se dedicar muito, eu atingi resultados incríveis e ajudei muitas pessoas a mudarem de vida também através da internet. Irei te mostrar o que você precisa ter para criar o seu negócio online do zero e faturar de 5 a 10 mil reais por mês ou muito mais que isso. Para criar um negócio online do zero, você precisa de três coisas. Um infoproduto para vender, pessoas para comprar, e uma maneira de vender e receber. Eu costumo aplicar isso nos meus negócios e ensinar para meus alunos em três passos simples: Infoproduto, Tráfego e Oferta. Antes de entrar na parte dos Infoprodutos, o primeiro passo para iniciar seu negócio online do zero é se cadastrar gratuitamente na Hotmart.com e definir o seu nicho de mercado. A Hotmart é uma plataforma de produtos digitais. Você se cadastra gratuitamente e pode escolher alguns infoprodutos para divulgar. É muito simples o cadastro na hotmart.com O nicho é a sua área de atuação, é o seu mercado. Exemplo, nicho de saúde. Tudo que fala sobre perder peso, ganhar massa muscular, entre outras coisas relacionadas à saúde. Nicho de sedução. É tudo que fala sobre conquistar mulheres e conquistas no geral. Nicho de negócios. É tudo que fala sobre dinheiro. É, ganhar dinheiro com ações, investimentos, fazer dinheiro na internet, tudo que fala sobre dinheiro faz parte do nicho de negócios. Nicho de concurso. Tudo que fale sobre concursos. É, como passar no concurso da Polícia Federal, como passar no concurso para é, assistente bancário. Tudo que falar sobre concurso, sobre passar em concurso, faz parte do nicho de concurso. Nicho de hobbies, é, como culinária, música, entre outros. Então, existem vários nichos para atuar, você precisa escolher um e criar o seu negócio nele, baseado no seu nicho específico, apenas um no início. Irei te ensinar agora, alguns conceitos do mercado digital. Infoproduto. É todo produto que possa ser criado e distribuído pela internet. São produtos de informação, que geralmente entregam um passo a passo sobre determinado assunto. Exemplo de infoprodutos, ebooks, é, cursos em audioaulas, cursos em videoaulas, audiobooks, mentorias, entre outros. É, grupos de acompanhamento também são um bom exemplo de infoprodutos e serviços de assinatura, onde você entra em um portal e recebe conteúdos novos todos os meses por lá. Então, infoprodutos são produtos de informações, que são geralmente distribuídos nesses formatos aqui. Produtor Digital: O produtor digital é o responsável pela criação do infoproduto. É alguém que domina determinado assunto e cria um produto para ajudar as pessoas que têm problema com aquilo. Por exemplo, um nutricionista pode criar um curso ensinando passo a passo como perder peso rápido e sem prejudicar a saúde. O produtor é o responsável pela criação do produto. É o responsável legal por todo o conteúdo do produto, é o responsável pelo suporte aos clientes e é o responsável por criar e organizar campanhas de vendas. E também é o responsável por tudo relacionado àquele produto. Afiliado digital. O afiliado é alguém que não tem interesse ou o conhecimento necessário ainda para criar um infoproduto ou simplesmente não quer criar. E quer gerar renda na internet, então ele vende os produtos de outras pessoas em troca de comissões. Geralmente as comissões de infoprodutos são em torno de 60%, então é realmente um excelente negócio. O afiliado apenas divulga um link e a cada compra feita por aquele link, ele ganha sua comissão, sem ter responsabilidade por mais nada. Tudo isso é garantido por uma plataforma digital gratuita. Eu uso e recomendo a Hotmart.com. O mercado de afiliados é realmente incrível e dá para ganhar muito dinheiro como afiliado. As pessoas que não faturam alto nesse mercado é porque fazem do jeito errado. E a maioria das pessoas fazem do jeito errado, por isso que não ganham muito dinheiro. E um dos principais erros que as pessoas cometem ao tentar vender como afiliado é tentar vender produtos de vários nichos ao mesmo tempo. Muitos iniciam como afiliado e querem divulgar produtos ensinando a perder peso, produtos ensinando a ganhar dinheiro na internet, produtos ensinando a conquistar mulheres, tentam divulgar vários produtos de vários nichos diferentes ao mesmo tempo. E eu cometi esse erro também no início, e depois que eu parei de cometer esse erro, e foquei apenas um nicho de cada vez, os resultados é, cresceram bastante. Então não cometa esse erro. E isso definitivamente não funciona, porque as pessoas não ficar confusas, não achar que você só quer vender para elas, e não ajudar a solucionar seus problemas, e acabam não comprando de você. Esse é um erro comum, e muitos dos meus alunos cometiam esse erro. Então é necessário focar em apenas um nicho no início, e assim sua chance de vender muito e ganhar muito dinheiro como afiliado aumentam bastante. Outro erro comum que a maioria dos afiliados cometem é não criar a lista de contatos. Muitos estão deixando de ganhar dinheiro porque não criam lista e não constroem relacionamento enviando conteúdos gratuitos de qualidade. É o que muitos fazem é mandar as pessoas diretamente para a página de vendas do produto. Essa estratégia até que funciona e dá para fazer algumas vendas. Mas é preciso mandar muito tráfego para a página de vendas do produto para fazer poucas vendas. E isso é muito ineficiente. A melhor opção seria criar uma lista de contatos... Pode ser no WhatsApp ou no e-mail. É, enviar uma série de conteúdos gratuitos de qualidade, ajudando as pessoas do seu nicho. E no final, fazer uma oferta do produto que você vende como afiliado. Essa estratégia funciona super bem. Nos meus testes, sempre faço vendas aplicando essa estratégia. É, primeiro gerando valor, entregando conteúdos gratuitos de qualidade e depois fazendo boas ofertas e tentando vender. É isso que vai te fazer faturar alto nesse mercado. É. Eu entendo que a maioria dos afiliados não tem o conhecimento que eu tenho e por isso comete esses erros simples. Mas você que está vendo esse conteúdo agora não pode mais cometer esses erros porque eu te ensinei o jeito certo. E agora você irá se destacar e ganhar muito dinheiro no mercado de afiliados se aplicar isso na prática. Nesse momento eu quero que você pare esse conteúdo. E pega um papel e uma caneta para anotar. É, anote sair porque é realmente muito importante. Eu irei te ensinar os três passos para criar um negócio online do zero. Eu vou fazer até uma pausa, vou te dar alguns segundos para você pegar o papel e a caneta. Pegou o papel e a caneta? Então vamos para o conteúdo: passo 1: se cadastrar gratuitamente na hotmart.com e se afiliar a uns infoprodutos. Há um infoproduto apenas no começo. Passo 2. Criar um Instagram sobre o seu nicho e atrair seguidores. Passo 3. Fazer boas ofertas. Anote isso aí porque é realmente muito importante. Isso é a base de qualquer negócio online e é isso que aplicado na prática irá te fazer faturar milhares de reais e até milhões de mercado. Então, anote esses três passos aí e comece a aplicar na prática. Infoproduto, tráfego e oferta. Você vai se cadastrar na plataforma de infoprodutos, vai criar um Instagram sobre o seu nicho para começar a atrair pessoas e vai começar a entregar conteúdos grátis e fazer ofertas. Assim, você já vai começar a vender. Então, faça um rascunho aí, uma anotação e comece a pensar em como você vai aplicar isso na prática. Porque esse conteúdo aqui de três passos simples que eu estou te entregando é o ouro. Se você aplicar isso, você já vai começar a vender e a lucrar na internet. Só de saber disso você, que você aprendeu hoje na nossa aula 1, você já está à frente de 97% das pessoas no mercado digital. E se você aplicar isso na prática, irá ganhar muito dinheiro, porque é um conteúdo realmente é, importante que funciona de verdade. Resumindo, você aprendeu que é possível faturar de 5 a 10 mil por mês na internet, ou muito mais que isso. Aprendeu que você pode conquistar sua vida dos sonhos com mais liberdade, tempo livre e menos estresse Aprendeu que a maioria dos afiliados fazem do jeito errado e você pode usar isso a seu favor fazendo do jeito certo E faturando muito mais que a maioria É isso que eu faço e ensino meus alunos Você aprendeu como criar um negócio online do zero em três passos simples Infoproduto, tráfego e oferta eu tenho certeza que esse conteúdo 1 abriu sua mente a uma nova realidade e você está bastante interessado em ganhar muito dinheiro na internet. Nossa aula 1 chegou ao fim, espero de coração que você tenha gostado. Na aula 2 eu irei te ensinar a atrair milhares de seguidores de graça no Instagram, seguidores reais que irão comprar de você. Irei também destruir os dois principais mitos sobre o mercado digital mitos que te farão perder milhares de reais se você não prestar atenção neles.